Olá, meu nome é Neymar, sou consultor lotérico, também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre uma coisa que me perguntaram, que é sobre questão de dar troco, como contar o troco antes de dar ele. E eu vou te dar algumas dicas de como isso é simples e como isso pode ser muito fácil dentro da sua empresa e você trabalhando nesse caixa. Ok? Vamos lá? Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre operadores de caixa. E uma das perguntas mais recorrentes, ou seja, uma das perguntas que mais me fizeram foi como contar o troco, como fazer isso se tornar fácil? Atualmente, todos nós podemos contar com sistemas para gestão. Seja um programa de gestão de casa lotérica, que é o que nós oferecemos, seja até mesmo programas de varejo de outras áreas que nós também atendemos. Mas se na sua região você tem um programa de computador, que quando você soma o total da venda, ele te dá o total da venda, mas ele não tem um campo de quanto você precisa dar de troco, eu vou te dar uma dica simples e um macete muito fácil. Quando uma pessoa te entregar 10 reais, por exemplo, para pagar uma conta de 5,20, a melhor maneira de você dar o troco a ela é assim, você pega o dinheiro dela, coloca sobre o caixa ou sobre o balcão, de tal maneira que tanto você quanto ela permaneçam vendo a nota. Porém, você já não deixa ela mais ao alcance do cliente. Dessa forma, você evita ele falar que te entregou o dinheiro e se, porventura, ele pegar de volta, você não ter como questionar. Então, pegue a nota, coloque sobre o lugar onde ele também veja, mas já não esteja mais próximo da mão dele e, ao abrir a gaveta de troco, você começa a fazer a contagem a partir do valor que a pessoa tem que te pagar. Então, vamos supor, o valor foi 5,20. Então, você vai pegar... 5,20 já tem, que é o valor que ele tem que te pagar, e aí você pega uma moeda de 10, 5,30, mais uma moeda de 10, 5,40, mais uma moeda de 10, 5,50, mais uma moeda de 50 centavos, 6 reais. Agora você pode pegar duas notas de 2 reais, e aí você completou os 10 reais de troco. A dica que eu te dou é sempre fazer essa contagem a partir do valor que a pessoa tem para te dar. Se você fizer dessa forma, você vai conseguir contar o um troco e recontar na frente do cliente antes de entregar o dinheiro para ele. Dessa forma, você contará duas vezes e terá certeza de que não houve erro algum. Se porventura você tem um troco um pouco mais complicado, como por exemplo, você tem lá 102,30 e, e a pessoa te deu duas notas de R$100, então você vai precisar passar um troco maior para ela. Você tem algumas dicas para poder fazer isso e agilizar o processo. Por exemplo, se você tem que cobrar um valor que é menos de 110 reais e ela te deu duas notas, então você já sabe que 90 reais você já pode deixar de lado que vai ter que entregar para ela. E aí repete-se novamente o mesmo tipo de cálculo que eu expliquei agora há pouco. Então você vai pegar o valor da compra dela que foi de pouco mais de 102, reais, e vai completar até os 110 reais, porque os R$90,00 já estarão ali do lado. Espero ter te ajudado um pouquinho mais a como dar o troco. Se você quiser ver um vídeo sobre como você pode conseguir mais troco para sua empresa, clica nesse card aqui que você vai ser direcionado. Inclusive lá eu dou também uma lista de quais os tipos de comércio que você pode conseguir moeda. Ah, e também já dou alguns modelos de cartazinho para você conseguir mais moeda e mais troco. Como sempre, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço para você clicar em curtir, porque é clicando em curtir que eu sei que ele está valendo a pena. Desejo para você também, como sempre, sucessos e produtividade.